Antes de começar o vídeo eu digo que temos uma pessoa especial agora nesse vídeo Oi gente do E bom ele, ele vai ficar falando aqui comigo né? e depois na gameplay que vocês vão ver depois E bora lá né Bem, mas antes de começar o vídeo eu digo que o patrocinador de hoje é o Exército Brasileiro O Exército Brasileiro é um jogo do Roblox onde se é possível ter uma experiência militar virtual, né? Como se. Verdade. E é um jogo bem divertido, para falar a verdade, até como concordo concorda com isso. E, primeiramente, você será instruído pelo seu instrutor, né? E, após isso, você irá se tornar recruta. E no exército brasileiro, às vezes ocorrem as Prank Wars, que seriam guerras entre os dois exércitos, sendo o um brasileiro e o um inimigo. Uma das coisas que eu achei mais legal pra ser sincera, é de ter um exército inimigo, tipo, todos os apps que já joguei anteriormente era só tipo um web e acho isso bem legal na verdade, de ter tipo, dois times inimigos, tá ligado? Mas bem, é um jogo bem legal, está disponível para PC, mobile e console, e bem, bora pro vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Uh, hoje eu irei falar algo que já abordei algumas vezes no meu canal, mas dessa vez será o Roblox Bem, provavelmente a maioria das pessoas que estão me assistindo são crianças ou na fase da adolescência, né, Colúcia? É E sendo assim, a maioria irá jogar o Roblox, né, porque é um jogo muito conhecido entre as crianças e adolescentes E comigo não foi diferente, e nem pro Colúcia, né, Colúcia? Verdade Na verdade ainda a gente é. joga Roblox É e bem, eu basicamente conheci o Roblox vendo Youtubers, na verdade eu acho que todo mundo conheceu os jogos dessa forma, né? Tu conheceu como o Roblox com assim? o Primeiro foi tu que me falou sobre o Roblox, foi tu, eu conheci o Roblox porque tu tava falando sobre o Roblox. Ah, uh, tipo eu ficava vendo tipo sei lá o JP Plays, o Robin Hood, o Beto, tu via quais Youtubers que o Lucien de Roblox? Uh, ah, o yes Jazz Ghost Ah sim, o Jazz Ghost também lembro Só que eu não sabia o nome do jogo, né mano Então finalmente descobri e fui tentar baixar, mas tinha um obstáculo em minha frente hum. Antes de criar uma conta no Roblox, é necessário fazer login. Qualquer um pode fazer login com a senha que quisesse Né Sim. Mas eu era diferente Eu era tão mula Check as e outros nomes aí pra chamar alguém de burro que eu pensava que tinha que ser uma senha certa então eu ficava lá pedindo pra minha mãe Mãe me passa tua senha eu ficava enchendo o saco até que ela me falou daí finalmente consegui começar a julgar um detalhe que na época eu coloquei minha conta como feminina então eu ficava com, com skin feminina porque foi minha mãe que me que deu a senha então eu pensava que era pra ser o mesmo gênero também mas isso não importa né mano então eu finalmente poderia desfrutar de uma biblioteca gigantesca de experiências. Detalhe, meu nome de usuário nessa conta era MISOMO e, e tenho acesso a ela até hoje. Mas enfim, os primeiros jogos que eu joguei foi Epic Minigame, Daybreak, é, e etc. Esses jogos que era famoso na época, em 2017. Eu lembro que eu amava jogar Roblox, que na verdade era um dos únicos jogos que eu jogava naquela época. Tinha do que, o que jogava no videogame, claro. Uh, eu já tive três contas, duas contas em pé até hoje, que é a mesma, a mais antiga e a minha normal, a do Steward, pago. E uma que foi banida. e polêmica, hein? Polêmica. O que é que tu, é tu fez com a tua conta ser Bem, basicamente o que ocorreu é que eu coloquei uma foto minha, dando mato pra uma vaca, sei lá, era uma foto de eu quando eu tinha uns 2, 3 anos. E acabei sendo banido por ter revelado a identidade de alguém. No caso era eu, né? Sim. Mas enfim, agora iremos para a hora da gameplay de alguns jogos que eu jogava na época, da minha conta mesmo. Então já se acomoda aí e bora pra gameplay, né Colossi? Sim, bora lá. Olá pessoas, então aqui a gente tá no primeiro jogo, né? Basicamente o nosso primeiro objetivo é escapar da prisão e pelo menos roubar alguma coisa. Isso aí moleque. Então bora lá. tá Ok, teremos que esperar o carro, moleque Tá Vem Entra junto Bora lá Haha, ha, Somos prisioneiro, molecada Agora você está no time criminal Que feio, molecada Eita p****** tem um policial aqui. Um policial Como você? Assim? Vai roubar aqui a ah, A loja de donuts. Vem. Aqui, aqui. Ah, Ai, meu Deus. O policial tá aqui, mano. Lascou policial, com o é? Tem um policial, Lascou. moleque. Ah, ó. Eles mataram Vem, o policial. Beleza. Vem. Vocês mataram, beleza. Tá, beleza. Deixa eu bom o policial ah, mão de vá Tá beleza, então bora pro próximo jogo, né, Ricardo? Bora! A gente agora tá no próximo jogo e ainda com o nosso convidado, né, mano? E é. Então bora lá. Nosso objetivo é pelo menos completar dois minigames no Epic Minigames. É é é? já <risos> <risos> Tá, beleza Então a gente completou o primeiro minigame E só falta um, né, Lucien? É, falta O que tem que fazer nesse? Esse daí tem que evitar Esse daí tu vai andar sem parar e tu tem que evitar uns espinhos Que vai aparecer daí depois Tá, É Eu não consigo parar É, mas não é pra parar na verdade é. Vamos pro próximo jogo. Então, pessoal, estamos aqui no terceiro jogo. E o nosso objetivo é sobreviver a pelo menos um desastre natural. Né, Colossi? Beleza. Vírus mortal. Eu vou ficar tudo no meu cantinho de boa. É, mano. No cantinho, evitar aglomeração. É, mano. Esperar Acabar, moleque. Mano, o cara escreveu... Mano, será que pode falar no YouTube. Ok, sobrevivemos a um desastre e até ganhou um emblema aqui de sobreviver a 50 desastres. Tá, beleza. Então vamos pro próximo jogo, né, com você. Bora. Então, pessoas, agora estamos aqui no Prison Life, né, mano? E o nosso objetivo vai ser escapar da prisão, né, com Bora você? lá. Bora lá. Aqui diferente do Jailbreak vai ser um pouco difícil, né, de escapar. <risos> Ai, achei peguei, peguei. o cartão. Peguei, consegui pegar o cartão. Não! Não. É, os caras estão brigando, velho. Como é que faz pra passar aqui? Não tem como. Pra... oficialmente criminosos e conseguimos completar o nosso objetivo de escapar da prisão molecada. então bora pro próximo jogo então pessoal agora estamos no último jogo com o ricardo ainda né só que não dá para ver infelizmente só quando começou o jogo então foi o the backyard ou seja foi o quintal moleque então bora ver que é o caçador e o nosso objetivo é sabe o que nosso objetivo é, pelo, é sobreviver pelo menos uma partida pegar tudo pra mim. Não. Tá, o okay. que A gente precisa se esconder agora, moleque. Deixa eu ver. Eu vou ficar expectando pegar... Vou ficar expectando pegar... Ué, dá pra expectar ele? Entendi. Ué, achei um botão aqui, moleque. O que faz isso daqui? Eita! Subi pro topo da árvore, mano. Nossa. Ó, ela tá vindo em direção... Em direção à casa. Aí é essa casinha aí, mano. Eu podia descer Por que, mano? Porque eu quero Putz Ai, meu Deus Ô, Coluce, ela quase me pegou, moleque Não, ela tá indo atrás de um cara, aí, mano Não, não, que... Que merda vai me pegar? Não, não, não, não Não vai me pegar, não, mulher Não vai, não, não, não, não. Lascou, Coluce eu tô vendo ela, moleque Mano, vou ir atrás vai dela vai tirar onda? Tu vai tirar onda? Sim, mano Só falta 11 segundos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E eu ganhei Ganhei 10 créditos Aê, mano Ai, ai Então, beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado então, né? O fim de mais um vídeo desse canal podre e lixo, né? E com uma pessoa maravilhosa chamada... chamada Ricardo, né, mano? E tchauzinho.